É, próximo a mais ou uma ronda depois da praça. Vai rampar, tá rampando. Desculpa. Desculpa. Tá na roda Foi o americano que Desculpa. me fechou aí na frente. Ô, dona, a senhora tá. Oi, tá di... é Ô, da... dona, vem cá, por gentileza. Vai ter que fazer o um bafâmetro, peraí. A, a senhora tá digi... dirigindo alcoolizada, dona? Não, negativo. Eu tô com a pé mancando. Eu ia no hospital. Ah, entendi. Ah, só um minutinho eu tô... aqui não dá pra fazer, aqui não dá tô, pra fazer. Eu tô é, mancando, sim. meu pé tá man... tô com o pé machucado, moça. É o seguinte, se você tiver, não tiver embriagada, você tem que assoprar isso aqui em movimento, vai. Errou, calma, volta, volta, agacha. Agacha. Ai, não consigo acessar, é meu, tá meu pé tá machucado, agacha, moça. Agacha, Meu pé tá machucado. Agacha, porra. Não dá, tá machucado agacha, meu pé. Agacha, não dá. Agacha, caralho. Não dá, moça. Tá machucado. Tá tá... só... tá... Pode teimar, moça, pode teimar. Não...